E aí gente, todos muito bem-vindos É o Vigodonari, cara Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês Um vídeo que alguns inscritos fizeram pra mim Na verdade foi um compilado aí Dos vídeos que os inscritos fizeram pra mim No dia do meu aniversário e eu reagi A todos esses vídeos e é sério, ficou muito legal E eu queria compartilhar isso com vocês Lembrando que isso aqui não é um vídeo de gameplay Ou seja, não vai ter Clash Royale nesse vídeo aqui Mas eu sou tão aberto com vocês aqui no meu canal Que eu acho que vale a pena de vez em quando compartilhar Uma parada meio sentimental com vocês Já queria aproveitar e agradecer a todo mundo que se dedicou com um pouquinho do tempo pra gravar esses videozinhos pra mim Eu realmente me emocionei Eu amo muito, muito, muito estar aqui no YouTube eu amo muito gravar vídeo pra cada um de vocês E com certeza isso foi uma homenagem que me fez pensar Pô, realmente vale a pena estar tá aqui, tá gravando, tá se dedicando Tá dedicando um pouco do meu tempo pra isso Então é isso, já deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal se você não for inscrito E eu espero que vocês gostem do vídeo Fala galera, Olá. é o bigodão na área E é claro que não podia faltar eu e homenagem Afinal claro de contas, não, eu também sou tua inscrita Sou tua fã Número 1 um, Sou tua amiga E quero te agradecer por tudo Nesse tempo de amizade Afinal de contas, já são quase três anos Que a gente convive Que a gente é parceiro é, Quero que tu saiba que tu pode contar sempre comigo é Desde o início, quando tu falou que ia criar um canal Eu já sabia que ia ser sucesso Porque eu já conheci a pessoa dedicada e batalhadora Que tu era, tu é e tu sempre Vai ser é, que essa alegria nunca saia de ti, que tu seja sempre essa pessoa feliz. E tamo junto, seja pra chorar, seja pra rir, sabe que eu tô aqui sempre. Beleza? Um beijão, feliz aniversário. Sucesso. E aí, e João? João! É o isso aí, mano! Então, João, parabéns, cara! Atenção. Feliz aniversário! <risos> Eu e o Carlos também tá aqui, a gente vai gravar junto aqui, porque a gente começou junto. O parceiros Babuio, de trabalho de todo mundo junto, pá. Você sempre vai ser um Biplanzer também, tá, tá no nosso coração aqui, <risos> é parabéns aí, pelo mano. canal, parabéns pelo seu aniversário. Isso aí, cara, tamo junto. Sempre que precisar de alguma coisa, conta com a gente. É isso aí, mano. Parabéns! A gente gosta muito de você, como o Baldi disse, você é um faz parte da lei Plus, né? Sempre vai fazer, independente de estar perto, longe. Mas você começou junto com a gente. E cara, eu gosto muito de você, torço muito para você na, na sua carreira, seja como ator, seja como youtuber. Você é um cara que tem muito talento aí, dá para expandir é, longe. Como sucesso no canal, mano, rumo a um milhão. Rumo a um milhão, Nossa, isso aí. Você tá com 100 <risos> mil, só crescendo, arregaçando isso aí, mano. Saúde, é, sucesso, saúde, muitos saúde, inscritos, né? muitos likes. E é nóis, mano. E aí, Godon, e aí, João, no aqui, cara? Tô aqui na chuva. Tá chovendo pra caramba, mas paciência, é que agora cara. Agora vou chorar. Tá feliz, feliz aniversário, tudo de bom pra você, tá? Que você conquiste todos os seus sonhos e tá chovendo pra caramba, eu tô na rua, tá? Então tá uma vergonha, desgraçado que tá todo mundo me vendo. Tirar parabéns, tá bom? Mas estamos juntos, João. Parabéns, tu merece um garoto de ouro, continua assim, você vai muito longe. Beleza? É e nós rapaz, tá estamos juntos. Tocou. Fala, João. Acabei de me boas, ver. meu amigo. Queria te parabenizar de aí de pelo boas. seu aniversário, El Tudo de bom e de melhor. Que tudo que você Acabei espera de. se realize aí. E que o canal continue crescendo um monte aí. E que um dia a gente grave. Agora que você tá longe pra caramba, você tem que vir pra cá ou che... ir pra ir pra gente gravar. É isso aí. E tamo junto, meu amigo. Um abração e fui. Zero, já tá de cabelo azul, quase 150k, cara, tá bombando. É, todo num lugar bem estranho aqui mesmo, que eu tô meio sem onde que eu tô, mas, cara, parabéns de 9 anos, né? É nóis, saúde, muita saúde, né, cara? Muita saúde. Vai, de novo, vai de novo. Vai, e aí, bigadão, já tá de bigode. no Ai, e aí, meu irmão, já tá de cabelinho azul, quase 150k, cara Hoje eu fiquei sabendo que é esse de então, mano? parabéns, 19 anos, né? É, sucesso, muita saúde, balões <risos> E aí, oh, o bigodão, mano, que tá meio tarde aqui, velho Parabéns pra você nessa hora, menina, 19 Mano, 19 aninhos, eu lembro como se fosse ontem, velho Não mentira, eu não lembro, eu porque há muito né? tempo isso aí, velho Então aproveita 10. esses 19 anos aí, essa idade que é zica, velho Sério, aproveita aí, beleza Beleza, mano? Então parabéns muitos anos de vida, muitas felicidades que seus olhos que, que falam aí no aniversário. Falou? É nóis. Parabéns, João. É, tomara que você continue no YouTube para fazer mais vídeos pra gente. E também eu sou um seu. Parabéns. Uh, Aqui que eu Parabéns, João! É o bigodão! Legal. Esse é e aí, João, explica. beleza? Eu sou o Pedro. Um. Eu queria desejar a você. Feliz aniversário, porque eu sou muito seu fã, sou inscrito no seu canal e tudo mais. E eu queria pedir parabenizar a você, que você continue crescendo assim e, seja, e sendo humilde do jeito que você sempre é, beleza? Salve, Obrigado. salve, João! Grande bigodão, mano. Feliz aniversário, cara. Muitos anos de vida pra você, mano. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Sempre foi. te acompanhando aí desde o início, te apoiando desde o início. Cara, todo esse sucesso que você tem hoje é totalmente merecido, mano. Parabéns mais uma vez. Muitos anos de vida que você consiga realizar seus sonhos. E que Deus continue se abençoando sempre, mano. Tamo junto, valeu. Fala não, seu no um HT, beleza? E eu tô aqui pra passar, pra falar pro Bigodão, que eu sou muito fã dele, mano. E acompanho ele desde os 50 mil inscritos. Admiro muito o trabalho oh, dele. K, tanto no YouTube, tanto na vida pessoal, beleza? Então... Feliz aniversário para você, El Brigodon. É, muita felicidade para você e que você continue fazendo sucesso. É isso que eu tô é, passando no começo para falar, beleza? E sou muito fã de é, muito seu fã. Opa, e aí, João, beleza? Cara, tô aqui pra te tá desejar um é. feliz aniversário. Parabéns ele. por mais um ano de vida que vem muitos pela frente pois você ainda tem muito a mostrar para o mundo. Que Deus te abençoe muito e ilumine a sua vida. Cara, te admiro muito. Tudo que você tem conquistado é seu. Você fez por merecer. Foi esforço seu, então é totalmente merecido. Cara, desejo muita paz, muita saúde, mais felicidade, mais inscritos ainda e muito mais sucesso. Nós acreditamos em você e Tamo aqui para o que precisar. Parabéns, João. Valeu. Falou. Um abraço. Fala, João. O famoso é o Tô passando aqui rapidão fazendo esse vídeo pra te desejar um feliz aniversário, velho. Curto o seu trabalho desde a primeira vez que eu te vi lá no Flames Power, hein. Foi lá no seu canal. Curti seu trabalho, vi que você é um cara dedicado pra poxa E tô aqui pra desejar tudo de bom Paz, felicidade, saúde E muito sucesso, velho, porque você merece E tamo junto aí, rumo aos 200k, hein Fala João, eu, queria... eu vim aqui para te parabenizar Pelo 100k e pelo Você tá completando mais um ano de vida é, Eu queria te parabenizar também Pelo seu trabalho no Youtube Você está trazendo muito conteúdo engraçado divertido é, De boa qualidade para o canal Você, toda a trajetória De você foi muito difícil Primeiro você criou o canal Luiz Camero João Para os mais novos Não sabem qual é o canal Mas é o que ele começou primeiro Antes ele não tinha o Depois que ele criou o canal Focado em Clash Royale Aí ele ficou mais conhecido Eu sou o irmão da que Eu acompanho ele há muito tempo A Vic não pôde estar Porque ela estava ela ocupada e, Mas ela não pôde estar Mas ela mandou um beijo pro João Que você Que Deus venha abençoar sua família E você que você venha ter muitos inscritos no futuro e que você venha sempre ser esse menino engraçado e divertido. Falou! Fala, João, passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você. Daniel, Daniel. Até porque não poderia faltar tá, eu nessa surpresa, o principal. <risos> que você tenha muitos anos de vida, é, que Deus te abençoe, já faz um bom tempo Ai. que a gente toma aí, acompanhando você. É se precisar de alguma coisa, pode chamar lá no clã, pode contar sempre com a gente, que a gente vai estar tá dando força aí pra você continuar sempre. E é isso, feliz aniversário, que você aproveite o seu dia. <risos> Grande Daniel! Hoje eu estou para desejar um feliz aniversário para você. Que você tenha muitos anos de vida. Também que seu canal continue fazendo muito sucesso. E é isso. Falou. Meu nome é João, tenho 12 anos. Eu sou de Belo Horizonte. Oi. E mais no Clash Royale, meu nome é Erin. Eu também sou do seu clube, Então, eu vim te desejar muita paz, felicidade. Que seu canal continue a crescer mais e mais. E que Deus te proteja. É, meu nome é Gabriel, sou irmão desse idiota aqui. né? Aí vai lá. é em BH. Meu nome... No jogo meu nome é Ertese Matado. Bom, já que é seu aniversário, eu tenho aqui desejar muita paz Saúde, felicidade, que você continue ser, ser ser dessa pessoa que você é. E eu acredito nos seus 1 milhão de inscritos. Hashtag 1 milhão. É isso. Então, tamo junto. E aí, é o Parabéns pra você. Muitos anos de vida aí pra você, cara. Eu não estou mostrando meu rosto porque eu sou feio e etc. E tem vários motivos também. Mas parabéns pra você, cara. Muitos anos de vida. E boa sorte no canal. Espero que ele cresça muito. E continue assim, cara. Você é meu youtuber favorito, e eu, parabéns. Estou aqui para desejar um feliz aniversário para o João, que é no caso o Eu quero desejar ele muita paz, facilidade, saúde, dinheiro também, que é bom. Eu quero que ele continue com o canal dele, porque o canal dele é muito bom em relação ao conteúdo. E rumo das 100k, falou! É salve aí, Alve, Alve, que é o Clolin Xtreme. Eu estou mandando um salve aí. Hum. Abraço aí de aniversário aí, feliz aniversário aí, muitos inscritos. E é nóis, mano. Valeu, falou. Fala, bigode. Beleza, meu nome é Laís Fernando, eu tenho 12 anos e moro na cidade de São Paulo. E eu e meu irmão aqui, Gabriel, estamos aqui pra te desejar, mano, um feliz aniversário. Que tudo de bom aconteça com você, velho, com você e com a sua família, com sua saúde, paz, amor. Gabriel, vem cá. Ó, e velho, sério, o seu canal vai muito longe, mano. Um dia. Assim, Valeu, Mato! Um dia você vai ser um dos melhores canais de YouTube de Clash, velho. Me e escutar. eu boto fé nisso. Você vai muito longe, mano. É, então não desiste do seu canal, dos seus inscritos. Eu não sei que você nunca vai desistir, né? Mas só pra, Oi. né, dar aquela relembrada que a gente chama muito, cara. E você vai longe, mano. Eu boto fé. Eu boto fé, você vai muito longe. E é nóis, tamo junto. Feliz aniversário. Aniversário aí E mano, eu só queria agradecer a você Eu sempre sou fã e tô acompanhando você no clã No canal e tudo, então Deus te abençoe aí, dê muita saúde E você continua fazendo trabalho e sendo top do jeito que você é Beleza? Muito trabalho aí com o canal Muita ligação, beleza? tá que Só passa pra deixar já feliz aniversário Então feliz aniversário, tô indo embora Tchau Então é isso aí João, mais conhecido como Elby Bigodon Esse foi teu vídeo de aniversário Foi meio corrido, juntar todo mundo Foi tudo feito muito na pressa Porém, eu senti que é necessário fazer. Por isso que eu tô aqui, às 6h33, editando isso e gravando esse vídeo, para finalizar e poder mandar pro YouTube. Sabe que eu curto muito você, eu gosto muito de você, te apoio em tudo sempre, e só quero o teu bem como sempre. Desejo felicidade, e que você alcance tudo que você sonha, e tamo aí se precisar. Valeu! Enfim, acho que chegou o meu momento de, de falar o que eu senti assistindo esse vídeo aqui, cara, fiquei feliz demais, né, vi os inscritos pela primeira vez, enfim, me, me dando os parabéns, é a primeira vez que eu vejo um inscrito meu, enfim, falando palavras diretamente, gravando um vídeo, me mandando, cara, que sensação legal, sensação divertida. Né? Minha família também, muito obrigado O canal foi demais pra mim esse ano Tô ficando vermelho, cara Pela primeira vez eu vi o aqui com vergonha <risos> Tô ficando vermelho Mas, enfim, 19 aninhos né Que a gente tenha muito, muito tempo de vida Pra produzir muito conteúdo pra esse YouTube Nossa, fiquei muito emocionado Muito feliz, é isso aí Um beijo no coração de vocês E é nóis, valeu